Medalhista olímpico e recordista brasileiro em jogos pan-americanos, o nadador Gustavo Borges fala com propriedade sobre o que é ter atitude de campeão. O atleta fez uma palestra na FSG durante a Semana Municipal de Empreendedorismo. Para mim a atitude de campeão ela tem muito a ver com a questão da intenção e do comportamento que vem através de uma atitude positiva de construir algo até a questão de ser um campeão, de se tornar um campeão. Se tornar um campeão é você ter objetivo, você ter meta e você cumprir com aquilo que você fez ou que você desejou fazer. Então, atitude de campeão, uma intenção seguida de comportamento e ser um campeão, fazer aquilo que você se propôs a fazer. Para chegar ali, você tem que ter um direcionamento e ingredientes que são primordiais na busca do resultado. Quando a gente fala de atitude de campeão é para buscar resultado, seja ele na vida, na escola, no trabalho, no esporte, seja lá onde for. Então, para buscar esse resultado, a gente tem ingredientes que são muito comuns, que todo mundo sabe o que é. Disciplina, força de vontade, dedicação, é, é, trabalhar com excelência, trabalhar em equipe, seja lá qual for o ingrediente que você quiser colocar, e pode falar um monte aí, vai somando. Vai colocando todos esses ingredientes aí, coloca numa uma panelinha aí, dá uma misturada boa, toma um shake disso e taca o pau. Busca através de um sonho, um objetivo que você tem, trabalhar com excelência, buscar as suas conquistas. E aí, quando você fizer isso, o resultado vem e a celebração acontece. O atleta ele tem uma vida meio curta. Então, você chega com 30 anos de idade você é velho dentro do esporte. E, e para isso, você precisa se preparar e você vai ter momentos de alto, momentos baixo E você tem que estar tá muito preparado para todo, todo esse caminho que você tem enquanto atleta. Se não dá certo, procure saber o, o que aconteceu. É, o, o desânimo e decidir parar ou não executar ou não continuar ou desistir, ele é, um, ele é um verbo muito, muito traiçoeiro. Talvez o desistir nos traz um, um amargo na boca que a gente volte atrás com essa decisão lá na frente para querer recuperar um tempo perdido. Eu acho que tem que ser feito todo o possível, o melhor possível, para poder dar o resultado. E a partir daí você entender por que aconteceu e por que não aconteceu. E não tem problema nenhum em você encerrar uma carreira, encerrar um ciclo. Mas tome a decisão é bem, é, bem coerente e com uma decisão que seja definitiva. Não, quero parar, tenho outros projetos e toco o pau. Não tem problema nenhum com isso. Agora, decidir por desânimo ou que o resultado não venha, eu procuro entender o porquê, então, e seguir o seu caminho. Se eu tivesse um conselho para o pessoal de educação física, é pensar negócio, pensar... O empreendedorismo, ele vem muito... Ele não é muito é, colocado em prática, pelo menos nos educadores físicos que eu entro em contato e nas matérias que a gente vê junto a, aos cursos de educação física, você não vê lá empreendedorismo. E empreendedorismo não precisa estar nessa, na sala de aula, mas precisa estar no seu coração e na sua vocação de educador. Porque todo mundo que pensa negócio, que tem o empreendedorismo, que pode empreender o próprio corpo, o próprio trabalho, ele vai ter sucesso na vida de uma forma diferenciada, ele vai ter um olhar diferente para aquilo que ele faz. Então, fora a parte técnica... Pense no que você pode fazer para contribuir com aquele aluno, isso é ter uma visão empreendedora. Como é que é essa evolução? Como é que Onde você trabalha, como você pode contribuir para esse negócio que você tá? Você pode ser um profissional de uma academia, de um clube, de uma escola, de uma faculdade, pode ser um profissional. Como que o, o, aquilo que você faz interfere no resultado como um todo? As dicas de Gustavo Borges atraíram mais de 400 pessoas para o auditório da FSG. Acompanhe pelo site e redes sociais e participe de eventos como esse, abertos à comunidade.